À distância um farol que aos poucos ganha forma No convés tenho a reforma Até ter os pés em terra tudo segue a minha norma Não confiem no Kraken A qualquer altura vem um tentáculo pela borda Lá se vai a reforma porque alguns macaquinhos já andavam de corda em corda Esquecidos da função e esses karma manda fora Vida é assim, para aqueles que não se mancam Num momento és o maior e no outro viras plankton Não fico chocado, há quem espera mais do blanco E faz conta com os peões no interior do banco Eu não dou conversa à punk, é para a banca que se versa Põe-te a rezar à santa, quem responde é santa inércia Essa cabra deixa bolinhas no meu tapete persa Na verdade tenho pena de quem não sabe varrer merda Coitadinho, A vida é curta, por favor, meu amor, salva-te da semana tende a ver um que é o sábado Então sentes a cabeça too crowded Já que ouves tantas vozes, porquê é que não ouves a tua? Tesouros enterrados estão à espera de uma grua Se ele pensa tanto, então porquê é que não atua? pois a mua boy, depois a mua É que ele ouve tantas vozes, mas nunca ouve a sua E os planos vão por terra se a cabeça tá na lua tá focado na doença em vez de procurar a cura E depois a mua boy, depois a mua. Vou vender um material, isto não dá para mim Estou há dois anos no hip-hop e ainda não vi pilim Consegui uma cona e na disco cada zona Vi uma garrafa toda no acesso VIP Fora isso uma entrevista, era apenas um golo Foi na escola para uma lista, lista B de Bartolo YOLO! Toda a gente come o bolo E eu fico só a vê-los com a minha bolsa da Gucci Mas não é bolsa, tira cola! Não, por mim é tira logo, rotular-me é tiro logo Enquanto eu tiro logo, porque eu não dia logo. Tu és holo, estás solo, tens a placa do um milhão Só não tens o meu follow. <risos> Obrigado YouTube, eu queria agradecer os próprios. Fica mal num discurso, estar a agradecer aos bots Hora do chá, já descalcei flip flops Vou arrastar o giz no quadro em assinar ciclopes Meninos, prestem atenção não aviso novo Joãozinho! Tira lá o saco de erva do ombro, telemóveis ligados, preciso do vosso olho. casar-me Os romanos não vão entrar nesta aldeia da Gália, Felicidade depende da cara dos coalas na Austrália. Pensamento traz ação e ação tem represália. Coisa mua Pois coisa mua. Ai que alma tão solidária, qualquer dia bosta tu um Hello Kitty na cara. Oh, mas isso já existe. Não existe nada, estás a brincar comigo. Sério, bro, queres que eu te mostre? Existe mesmo, mano. Mostra lá, vá. Lei. Foda-se. bro? Olha, viste? Uma view já lá canta. Toma. Deixa aí um subscribe <risos> para sabermos que é mau. A year passed. One night an old man was murdered as he was walking home. A maid witnessed the crime and recognized the killer. Mr. Hyde had struck again. The police went looking for Hyde, but he had disappeared. Mr. Hyde showed no regret for what he had done.